Olá a todos, meu nome é Alexandre, sou do Marketing da ShapeWeb e hoje vamos lançar uma série de vídeos sobre o Facebook. E o primeiro tema é, o que eu devo ter para minha empresa? Um perfil no Facebook ou uma página? Muitas empresas que não têm muitas informações começam com um perfil. Dá muito certo, porém não é o adequado. Para iniciar, o perfil é aquele onde você adiciona amigos, você chama seus amigos no chat, só que ele é destinado só a pessoas físicas, com próprios termos de uso do Facebook, é proibido de empresa utilizar o perfil e a página é aquela onde você clica em curtir para acompanhar as postagens de uma empresa. Qual que é a principal diferença das duas? O perfil ele é muito mais ativo, você pode adicionar todos os seus possíveis clientes e chamar eles postar. Ele tem um alcance legal, só que ele tem algumas desvantagens, como você não pode ter mais de 5 mil amigos, você não pode patrocinar, utilizar a ferramenta paga do Facebook é, e a página você já, você não tem, você não é tão mais ativo. A pessoa tem que chegar até você, curtir a sua empresa para depois aparecer as suas postagens. Porém, ele tem uma grande vantagem, ele não tem número, quantidade de e você pode utilizar o Facebook ADS, que é a parte paga do Facebook Que é onde vai dar resultado O que é a parte paga do Facebook? Basicamente, para entrar nesse assunto, é você pegar Falar, Facebook, toma aqui, quero investir R$10 E esses R$10 ele vai entregar a sua postagem para um número X de pessoas numa uma determinada área que você escolher E para um segmento de pessoas que você escolher Bom, e se você tem um perfil há muito tempo, que você já consegue alcançar muitos clientes, que você já consegue vender, qual que é a minha indicação para você? É, cria uma página paralela ao seu perfil e comece a criar estratégias para migrar o seu público para a página. Então, o que você tem que fazer? Na página, começar a postar... 20% de desconto, 30% de desconto e não postar no perfil. No perfil você vai postar avisando que está tendo promoção na página, pra, só para as pessoas que curtirem a página. Então, começar a criar estratégias para movimentar a sua página para depois você passar a abandonar o perfil. Porque se você pegar e começar excluir o perfil, começar uma página de novo, você vai querer dar um tiro na minha cara, porque você vai começar do zero e você não vai ter o mesmo alcance, não vai ter o mesmo público. Então, se você já tem uma página e ela bomba, tem muita gente, cria uma página paralela e comece a migrar. Caso a sua, o seu perfil ainda é pequeno, o que eu indico é você utilizar um link do próprio Facebook que é para migrar a, o perfil para uma página. O que, que vai acontecer? Todos os seus amigos desse perfil vão virar fãs, porém você vai perder todas as postagens, certo? Então essa é uma dica. Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos. Agradeço a paciência ter assistido o vídeo. Em breve voltamos com mais um vídeo sobre Facebook e marketing digital.